Olá, seja bem-vindo ao Contele Gestor de Equipes. Nesse vídeo, nós vamos fazer uma experiência rápida com o nosso sistema em até 5 minutos, tá bom? Para que essa experiência funcione, você tem que estar tá em mãos com o smartphone Android na versão 4.04 ou superior, tá? O GPS e a localização do aparelho tem que estar habilitado, tá bom? Nós vamos simular um usuário administrador do sistema, que vai ser você, e também nós vamos simular um usuário operacional, que pode ser você ou seu funcionário, tá bom? Então roda o vídeo aí. Dando continuidade ao nosso vídeo, eu vou repetir exatamente a experiência do teste. Então, ok? Eu vou colocar aqui meu e-mail. Você fez na verdade nesse momento? Tá, você criou um usuário administrador. Tá legal, então eu vou entrar junto com você, tá, para te mostrar aonde você vê esse usuário administrador. Ó. Configurações, usuários. Estou eu aqui. Vou fechar aqui essa parte do, do suporte, tá? Via, via chat. A gente tem aqui um suporte para tirar dúvidas e tem aqui também o Ajuda. Tá, que é esse ponto de interrogação, então eu estou aqui, ó, eu, tô, eu sou o usuário administrador, tá? Então, para dar continuidade no teste, o que, que a gente vai fazer agora? Tá, a gente vai criar um usuário operacional, tá? Que na verdade vai ser o usuário que vai usar o aplicativo. Agora, nós iremos criar um usuário operacional pelo smartphone, tá bom? Então, vou fazer uma observação aqui, muito importante: que quando você entrou no teste você criou um usuário administrador e o seu e-mail foi o login, tá? Para você criar um usuário operacional pelo smartphone, você tem que usar um segundo e-mail, não pode repetir o e-mail, tá bom? Outra coisa importante é o seguinte, existe um código de acesso em cima desse vídeo aqui, tá? Esse código de acesso ele tem que ser anotado, porque ele vai ser usado na tela de login do smartphone, para você criar o seu usuário, tá bom? Basta você seguir agora o passo a passo, dos próximos vídeos. Continuando no nosso vídeo, agora nós iremos criar um usuário operacional, tá, e fazer uma experiência com o aplicativo. Tá legal. Então eu vou na Play Store, tá, eu vou digitar Contele, tá, vai aparecer duas opções aqui, Contele, Contele Rastreadores. Eu vou escolher o Contele Gestor de Equipes, tá, é um aplicativo leve, que ele não ocupa muito espaço. seleciono Instalar. com tele vai me solicitar permissões né o Android ele faz isso né então você tem que autorizar algumas coisas né que ele possa é, ter a sua localização que ele possa ter acesso aos seus contatos que ele possa ter acesso ao, ao telefone e que ele possa ter acesso aos seus arquivos né você autorizando ele cai numa tela aqui tá vendo como essa que eu tô lhe mostrando né e que que a gente vai fazer tá a gente vai se cadastrar com o código tá vendo cadastre-se usando o código da empresa Tá, eu vou clicar nele aqui, tá? Então, esse código, aquele código do que fica aí na, na sua tela do computador, na parte superior, tá vendo? Tem o um código da empresa, tem um número, você tem que gravar esse número, tá bom? Então eu vou criar um usuário agora. Vou colocar um segundo e-mail. Vou entrar com o código da empresa, tá? No meu exemplo aqui, vou criar minha senha, aquela senha difícil, né? Um, dois, três. Uma senha de teste, só pra gente... Da vazão aqui a aula, né? Cadastrar. Agora que eu tô logado, né? Eu vou criar um local e vou executar as atividades do aplicativo. Tá bom? Então vai ser uma experiência rápida, vai ser uma experiência de... Você vai que menos cinco minutos. Tá bom? Então eu vou clicar aqui, ó. Agendar visita. Vou selecionar local, tá? E eu tenho essa opção aqui de criar um local, tá vendo? Ó? Esse sinalzinho de mais aqui, tá? O que, que ele vai fazer nesse momento? Ele já vai me trazer aqui uma opção de localização, tá? que, é um, que é uma proposta de endereço, tá bom? Então eu até ajustei aqui para realmente ele marcar exatamente aonde eu estou no momento, tá? E eu confirmei a localização. Ele pede aqui o cadastro, tá? Eu vou dar uma ajustada no cadastro, que eu moro na rua, poxa, 108. Ele quase pegou o endereço correto onde eu estou. Tá, eu venho, confirmo o local, tá? vou colocar o nome do contato. tá. É só um exemplo simples aqui para a gente poder visualizar no aplicativo. Vou, vou colocar uma categoria para ele tá? e vou salvar nesse exemplo aqui só para a gente poder fazer um teste. Opa, ele já pede para mim, olha, você quer agendar a visita ou você só quer salvar o endereço? Então, eu vou agendar uma visita aqui, tá bom? Então, ele agendou uma visita no endereço local, chamado Leonardo, né? Tá? E eu vou colocar uma observação aqui, ó. Salvei na observação, apertei aqui, ó, validar, ele automaticamente lança para mim. Eu tenho esse símbolozinho aqui, tá vendo, de sincronização, tá? O que acontece com isso é que essas informações, nesse momento, estão somente no smartphone. A partir do momento, tá vendo, ele saiu, o que significa isso? Que agora ele já sincronizou todas essas informações com o servidor. Então já consta essas informações dentro do servidor da web. Tá legal? Então a partir daí eu tenho a data, tenho o local, tenho o horário de agendamento, tá? Eu vou navegar no aplicativo. Tá? Eu já eu já criei ele aqui. O que acontece? A primeira coisa, né? Você tem acesso aqui a todo um cadastro do local, tá? Se eu precisar editar também eu consigo fazer edição. Tá vendo? Nesse lapizinho. Tá? Eu posso fazer a navegação, eu escolho tá? se eu quero fazer pelo Google Maps, se eu quero fazer pelo Waze, tá? ou mesmo se eu quero ver quanto que fica uma corrida com o Uber. Tá? E o aplicativo me leva até o local que, né, que eu estou desejando ir. Né? Então ele vai pegar a minha posição, aonde eu estou, e vai me levar, através da integração do Google Maps, né? apertando o botão rotas aqui, ele vai traçar um roteiro para eu chegar no endereço que eu quero. Né? então é exatamente aqui o mesmo conceito do Google Maps, tá? Ele, ele é integrado, né? Ele permite que você é, ganhe tempo. Criei na categoria de ativos, mas eu posso editar, tá vendo? Eu posso colocar uma outra categoria se eu quiser, tá? Eu posso reagendar também, né? Então eu, tô, eu marquei aqui para o dia 29, tá? Mas eu quero mudar o horário aqui para 19h45, por exemplo, tá? Então eu fiz um reagendamento no horário, tá? Ele me traz aqui algumas informações, o contato, o, a numeração da visita, tá? O sistema tem uma numeração própria, ele já contou aqui a visita número 2. Aquela observação que eu coloquei, teste prático, ele já me trouxe aqui a possibilidade, tá vendo? Já me trouxe a informação, então eu já sei, né? É uma observação que eu tô fazendo da própria visita que eu vou. Se eu quiser fazer um comentário também, eu digito aqui um comentário, um feedback rápido. E posso aqui, ó, dar... O check-in, tá? O rechequinho é o um registro que eu cheguei aqui na visita. Tá legal? Então, eu vou dar uma paradinha aqui e vou rodar as abas. Ó, tem a aba detalhes, tem a aba formulários, tá? O sistema ele permite que a gente crie formulários e aí, obviamente, que é uma aula mais pra frente, né? Isso aqui é um teste rápido só. E esses formulários por visita você preenche lá o um checklist, faz um, um, um questionário de resposta sim ou não, tal, campo de observação, campo numérico, avaliação, esse tipo de coisa, tá? Fotos, né? então o aplicativo permite tirar quantas fotos eu quiser. Tá? Então eu vou bater uma foto aqui. Ó. Salvei. Tá? Automaticamente já, essa foto já é encaminhada para a nuvem. Tá? Voltei aqui para detalhes. Né? Eu tenho duas, duas coisas aqui para concluir. Tá? A assinatura digital. Tá? Então vem venho aqui. Ó. Eu posso enviar essa ordem de serviço diretamente para o pro, pro cliente. É, vamos supor que o cliente aqui chame Ricardo, por exemplo, né? Tá? Então, eu posso colocar o e-mail dele aqui e automaticamente ele, ele já dispara a ordem de serviço pelo aplicativo. Ou posso bloquear também que isso não aconteça, tá? Existe um, um, um ambiente de configurações dentro do sistema. A gente não vai falar sobre isso agora, mas também é possível que, que isso também não aconteça. Confirmei, ele me abre a possibilidade de fazer a assinatura digital. Eu venho, faço a assinatura. Você vê que é bem leve, ó aplicação com, bem, com bastante detalhes, tem o um nome, tem o um documento. Se eu errar, eu posso limpar, fazer de novo. Né? E aí eu confirmo, tá? automaticamente aqui ele já, ele já fez o campo de assinatura. Tá? E eu aperto o botão de checkout para minha, minha saída aqui da visita. Né? Então, automaticamente aqui eu registrei aí foto, registrei assinatura, fiz comentário, preenchi um formulário, etc, etc. Volto aqui para o aplicativo, opa, ele não está mais no status de pendente, por quê? Porque ele foi completado, deixei aqui em check out, né? então ele já, ele já concluiu a visita, né? ele já terminou a visita. Tá? Então com isso agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas informações que a gente fez pelo aplicativo e olhar na web em relatório como é que ela aparece, tá bom? Então o vídeo vai migrar agora para a parte web para a gente dar continuidade agora para ver o relatório de visitas, tá ok? Então segue o vídeo. E agora, para finalizar a nossa experiência, tá? eu estou em módulo de produtividade. O que acontece? Né? A gente fez aquela visita, né? a gente criou o local, fez a visita na hora, ele vai aparecer que foi 100% de visitas realizadas, ele vai pegar a duração média de dois minutos, nada mais foi do que o tempo que eu fiz o check-in e check-out, né? ele registrou aqui dois minutos a duração média da visita, não perdi nenhuma visita por enquanto, não atrasei nenhuma, porque eu só fiz uma né? <risos> nesse exemplo aqui, Tá vendo? Ele já mostra no gráfico uma visita que eu fiz e já me coloca no ranking também. Tá? O usuário Leonardo Operacional tem uma visita completa, duração média de 2 minutos, não atrasou. Quando eu cadastrar os outros usuários, ele vai rankear para mim e eu vou ter essa visão aqui da minha equipe toda. Tá? Além disso, ele também faz um ranking por locais, né? por clientes cadastrados e por categoria. Então, nessa categoria cliente aqui eu tenho uma visita completa. Duração de dois minutos, tá? Eu não tenho nenhuma visita atrasada. Então, isso aqui é uma visão da produtividade que você vai ter da sua equipe como um todo, né? Todos os filtros que você pode fazer aqui por usuário, por tempo, né? eu Não vou aprofundar muito, porque aqui é uma experiência rápida, né? É, e outra coisa importante são os relatórios de visitas, né? Que, que realmente registra. Né? Então, eu tenho aqui, ó, agendado no dia de hoje, tá? do local que eu criei, fiz junto com vocês pelo aplicativo chamado Leonardo, eu tenho a numeração da, da, da visita, que é o número 2, o horário do check-in, o horário do check-out, tá? É o meu usuário que foi que fez a visita, né? eu tenho aqui que ela foi reagendada, né? eu fiz esse reagendamento ao vivo para vocês, né? vocês viram lá no aplicativo que foi reagendado, ele tem fotos, tá? ele foi tirado uma foto, ele tem assinatura, né? eu posso abrir a ordem, serviço para ver mais detalhes, mais informações, então tem a foto do local e tem a assinatura também, né? assinatura digital, então essas informações todas já estão online e estão disponíveis, né? então o objetivo aqui é realmente dar uma, uma, uma rápida visão do que pode ser feito, né? então você vai ter agora um teste de 7 dias, é para você poder experimentar, colocar em mais usuários, fazer uma série de coisas, né? Eu tenho certeza que essa experiência prática e rápida que a gente fez aqui já vai dar base para você poder avançar junto com a nossa consultoria. Você vai ter um consultor que vai acompanhar a sua, sua experiência. E eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Parabéns! Você teve uma experiência rápida e de sucesso. A partir de agora, são sete dias gratuitos para você usar a ferramenta. E a Contele vai disponibilizar um consultor para que junto com você, você possa testar, esmiuçar, tirar todas as suas dúvidas, ter a certeza que a ferramenta realmente serve e vai dar resultados para você, tá bom? E depois disso, quando você resolver contratar a ferramenta, você ainda tem 30 dias de garantia risco zero, tá? Que que é isso? Você vai usar 30 dias do sistema, aí tá? se você não ficar satisfeito, nós ainda devolvemos o dinheiro, tá bom? Para quê? Para que você tenha a certeza e a segurança necessária que você está comprando uma solução que vai te entregar resultados. Um forte abraço e te espero do outro lado do portal como cliente.